بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ó oh Deus, ajuda-me neste dia a realizar o tijolo e a praticar a adoração durante a noite. Afasta-me neste dia dos erros e pecados. agracia me neste dia com o contínuo recordo de Ti. Através, através do tu êxito tu que tu me, me brindas. Ah, guia dos Estraviados. Em nome de Deus, olá, gente. Estamos no sétimo dia do mês abençoado de Ramallah. Você sabe que o jejum tem vários benefícios para o corpo, para a alma e para a sociedade. A saúde para o corpo a piedade e a fé forte para a alma e a segurança e perfeição para a sociedade. O jejum é um tipo de dieta, uma dieta prescrita por Deus, uma dieta confiável, assim, uma adoração, adoração longa da alvorada até crepúsculo, uma adoração válida por Deus, Assim uma pessoa, ou jejuador, quando chegar até esse nível de autocontrole, que não coma, não beba, não cometa os pecados, então pode se controlar diante outras imoralidades. Ele não ficará com raiva muito rápido. Ele não prejudica os direitos de outros. Então, a sociedade se tornará uma sociedade beleza, uma comunidade beleza e perfeita. As estatísticas mostram uma redução significante de crime nesse mês abençoado. Wassalamu alaikum wa